Uma vez que a gente já definiu o que é deslocamento e o que é intervalo de tempo, agora a gente pode falar sobre velocidade média em uma dimensão. Tá? Antes vamos falar de velocidade. Né? O que é velocidade? Velocidade é uma medida de quanto espaço é percorrido em quanto tempo. Tá? É, ou seja, né? eu estou medindo o quão rapidamente o corpo percorre diferentes intervalos de espaço aqui no meu eixo. OK? Mais quantitativamente, eu posso calcular a velocidade média entre dois pontos como a razão entre o deslocamento do corpo e o tempo que foi gasto para efetuar esse deslocamento. Isso, quantitativamente, em termos matemáticos, é escrito da seguinte maneira. A velocidade média num deslocamento na, na direção S é ΔS sobre ΔT, que é S final menos S inicial, dividido por T final menos T inicial. E aqui cabem duas observações importantes. Primeiro, final e inicial podem corresponder a pedaços desse deslocamento. Por exemplo, eu posso definir que o inicial o ponto inicial em que eu estou interessado em estudar o movimento é o, é o ponto X no instante T2. E que o instante. e que o, o ponto final do meu deslocamento que eu estou interessado em estudar é o ponto, é, o, é a posição X no instante T4. Então você pode dar a, a, a T final e T inicial os valores que você quiser, depende do que você quer calcular. Está ok? E outra coisa, eu estou colocando S, S aqui é, uma, uma, é, um, é um nome genérico, tá ok? Quando a gente der nome para as nossas coordenadas, que no nosso caso aqui a gente já deu o nome de x para a coordenada uh, espacial em uma dimensão aqui, né? a gente vai escrever a velocidade média como velocidade média na direção x é Δx dividido por Δt, que é igual a xf menos xi, x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Se você estiver estudando o movimento na direção y, você vai escrever vm na direção y, Δy sobre Δt e a mesma coisa para z. Okay? Bom, o que então é a velocidade média entre os pontos é, x no instante t1 e x no instante t5? A gente simplesmente aplica a definição e a gente encontra que a velocidade média do corpo vindo daqui para cá é de 3 metros por segundo. Qual que é a velocidade média entre 5, entre ponto, é, entre, entre a coordenada x no instante t5 e a coordenada x no instante t6? De novo aplicamos a definição encontramos que agora a gente tem uma velocidade negativa. Está certo? E... A velocidade média entre x no instante t1 e x no instante t6, né? aplico novamente a minha definição e encontro que a velocidade média é de 2,2 metros por segundo. Esses números, se alguém estiver fazendo a conta, vai ver que estão levemente arredondados. Né? Esse daqui é 2,95, esse aqui é 2,16. Isso, vai, isso é por causa da parte de algarismos significativos que a gente vai falar em outro, em outro vídeo. Tá? É, e agora, vamos olhar qual é a relação entre os, os sinais de deslocamento e os sinais da velocidade. Tá? O sinal da velocidade é sempre o me vai ter sempre o mesmo sinal do deslocamento. Okay? Nota que... Entre, o ponto, entre, o ponto, entre a coordenada x no instante t1 e a coordenada x no instante t5, o deslocamento é positivo. Tá? O deslocamento é essa seta aqui. Okay? Eu posso representar o deslocamento por essa seta. Tá? E foi no sentido de coordenadas, de coordenadas crescentes e, portanto, o deslocamento é positivo. No caso do deslocamento entre, os, entre x no instante t5 e x no instante t6, a gente tem um deslocamento negativo e, portanto, uma velocidade negativa. Essa, esse deslocamento vai ser representado por essa setinha roxa aqui. Okay? E entre os pontos x, igual, x em, t, em t igual a 1 e x igual em, em, t, é, em t igual a 6, em t6, perdão, né? a gente tem uma velocidade média de 2,2 metros por segundo. Até agora, eu tinha esquecido de dizer lá no começo do vídeo que eu estou supondo que, que entre uma medida e outra de posição do meu corpo se transcorreu um segundo, de modo que esse cara aqui é o começo da minha medida, meu, meu cronômetro está zerado, então ele é zero, esse cara aqui é um segundo, esse cara aqui é 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Agora você, vocês devem estar entendendo um pouco melhor né, de onde que saíram esses números aqui. Tá? Peço mil desculpas a vocês. Mas, voltando, nota que a velocidade sempre vai ter o mesmo sinal do deslocamento. Por quê? Porque esse número aqui de deslocar, que descreve deslocamento pode ser positivo ou negativo, mas Δt é sempre positivo, então no fim das contas quem dá o sinal da velocidade média entre um, um ponto e outro da trajetória é o, é o sinal do deslocamento. Tá? Então, resumindo, se o deslocamento do corpo se der no mesmo, sentido de, é, no mesmo sentido de coordenadas crescentes, a velocidade média vai ter um, um valor maior do que zero. Se o deslocamento do corpo for no sentido de coordenadas decrescentes, a velocidade média é menor do que zero. Tá? Então, até o próximo vídeo.